Oi, meu nome é Jonatas Rock e hoje eu apresento para vocês o novo ninho redutor de berço da Casa Rock. Esse daqui é um ninho redutor de berço da Casa Rock, que ele mede mais ou menos aí 70 cm de altura por 40 cm de largura. Ele todo fechadinho assim tem essas medidas, porém se você quiser, você pode simplesmente desfazer o lacinho aqui, ó. Bebê cresceu, você pega e aumenta ele também, ou seja, dá para você usar por muito tempo. Ele é todo feito em espuma, aqui nas, nas bordas, nas laterais, e também aqui na parte da base dele, ou seja, o bebê sempre vai estar com conforto aqui, e aqui ó, sempre com estampa, estampas muito bonitas e exclusivas. Você pode reparar também que a gente vai ter aí alguns modelos com acabamento em grilô e acabamento em babado temos também várias cores, incluindo Chevron, é, tecidos com coroinhas, tudo acompanhando aí as tendências do mercado de também bebês. Alguns anúncios vão sair com brinde, então fique esperto. Cola com a gente nas redes sociais, cola com a gente também no nosso Instagram, no Facebook. Aqui mesmo, ativa o sininho para sempre estar por dentro das novidades que a gente coloca no mercado e fica atento para os próximos vídeos. Até mais.